Pronto, estamos gravando, é, esse é mais um episódio aí do Boa Noite a Jogada, é, dessa vez o, o, eu estou aqui na companhia do Roger, o Roger Borges, que é o meu correspondente no extremo sul do Brasil no momento, ele é um empresário, é, um, um cara com é, diversas habilidades aí, é, uma espécie de um biohacker, também um empreendedor hacker que tem negócios agora nessa área de e-commerce, né, Roger? Sim, é só diversificado na, na, nos trabalhos, né? É, além, disso, <risos> além disso, o Roger tem projetos aí nessa área de é, criptomoedas no, no mais ligado à parte agrícola, né, a parte de é, sistemas alternativos de agricultura. E ele está trazendo para a gente uma pesquisa bem aprofundada que ele está fazendo sobre a questão alimentar durante a, a quarentena do aí. Então, é, ele vai estar tá trazendo esses dados e seguindo aí nessa linha que mais cedo a gente publicou no vídeo a conversa com a com a, com a Priscila, que é historiadora, é, analisando o, a crise desse sistema, né desse sistema just-in-time, on-demand, né de, de é, busca do estoque mínimo, né para você ter mais eficiência do, do capital, você estar mais alavancado. né O Roger está trazendo agora um panorama muito interessante para a gente a respeito de como isso pode é, ser, ser um, um desastre do ponto de vista da questão alimentar e é, conjecturas do que, que pode vir a partir desse cenário, desse, é, de, de, desse novo mundo que, que vai, o, o mundo depois de amanhã, depois do coronavírus. Então, manda ver, Rob valeu Rodrigo só para dar um toque assim meu envolvimento com criptomoedas é mais voltado realmente para para agricultura como, usando as criptomoedas como ferramentas possíveis para para democratizar o acesso a investimentos na agricultura principalmente na agroecologia principalmente na agrofloresta bom eu vou tentar eu vou tentar trazer um panorama até aqui até o Corona né porque estamos, tipo, via até o corona, e agora temos o pós-corona, que, né, que é, tudo que era, era, não, não, a princípio, não vai seguir sendo. E eu fiz minha, minha pesquisa na questão é, alimentar, é, iniciando baseado nos grãos, né? Os grãos, as commodities, a maioria das commodities, a, a, esses alimentos são grãos, o trigo, a soja, a cevada, o milho. É, que é o que tem o maior comércio internacional e é uma das bases que movimenta o capitalismo, não pela venda do grão em si, mas pela produção do navio, que vai trans que vai transportar o grão, pela produção do petróleo, que vai alimentar essa máquina de transporte. E, e bom, para a gente chegar nisso daí, eu vou tentar contextualizar... É, por que, que o grão se tornou tão importante? Né? E isso vem de muito antigamente. A gente está falando aí de. Do... Então, mais ou menos 11 mil anos atrás, é que começou esse cultivo de grãos uh, com o trigo, né? que é o nosso principal grão consumido aí. Né? Difícil ter alguém que não, que não consuma, pelo menos uma vez por semana, provavelmente todos os dias, alguma coisa baseada em trigo. E o, e o trigo, ele tem justamente a ver com esse estoque, com a capacidade de ser estocado. E é, eles, eles caçadores, coletores, eles começaram a descobrir essas gramíneas, esse trigo que poderia ser coletado e levado numa bolsinha. Então, a princípio aí, pelo menos segundo umas, algumas teorias, é... Os princípios de acampamento humano começaram justamente nas épocas em que o trigo naturalmente é, dava só suas sementes. Então se acampava uma ou duas semanas para colher esse trigo e seguia a viagem. E conforme foi passando o tempo, foi havendo uma seleção feita pelo próprio ser humano por versões de trigo que pudessem ser armazenados por mais tempo e tivesse um tempo de colheita maior, garantindo assim o fornecimento de alimentos e foi e foi assim que começou essas cidades e as, foi assim que começou as civilizações. Então a gente tem tipo civilizações antigas como o Egito que uma das vantagens estratégicas dela que fez o Egito ser o Egito ser tão importante ser tão grande foi essa capacidade de armazenar esses alimentos e principalmente os grãos, né? Porque os grãos é, pela essa seleção começaram a ficar cada vez mais duros e mais resistentes para se manter a longo prazo um armazém. Então, quando acontecia lá do Rio Nilo não subir, por alguma mudança climática num ano, os egípcios tinham seu trigo armazenado e outros grãos, e isso garantia sua sobrevivência e garantia que o sistema deles não entrasse em colapso, que a civilização deles não entrasse em colapso. E isso foi, isso seguiu. É claro que havia regiões no mundo diferentes, mas isso seguiu, sendo assim para nós a civilização ocidental, mesmo na época medieval, as cidades e estados, elas tinham que armazenar seus alimentos para se prevenir de invernos rigorosos, para se prevenir de, de ataques de inimigos, para poder ficar lá quarentenado, digamos, enquanto o inimigo cercava a cidade. Então, é uma estratégia... É indiscutível, uma vantagem indiscutível, uh, o cultivo e armazenamento de grãos. E isso veio até hoje. O que me surpreendeu na minha pesquisa é que eu imaginava que os estoques de grãos fossem bem maiores, que houvesse um tempo aí é, é, de consumo é, que o estoque fosse garantir, mas não é o caso. A, peguei aí 2019, foi difícil achar um no um contexto geral de todos os grãos. Então, peguei o trigo, que é o principal. E nós temos aí uma reserva de 22% do consumo anual só em estoque. Isso dá mais ou menos três meses, ou seja, sem, sem o fornecimento contínuo de, de grãos, nós temos três meses de estoque mais ou menos só para consumo humano o que é muito pouco, né? Parece que falta uma uma segurança aí. E agora chegando aí, mas isso meio que sempre foi assim, não não, não teve outra época aí, na, pelo menos aí Brasil e tal, não teve outra época com, com essa segurança, com grandes estoques. Mais ou menos se mantém nessa média ao longo dos anos, aumenta a produção, aumenta o consumo e também aumenta o estoque, mas proporcionalmente. Então essa média fica aí, é, por volta dos 20%, 30%, mas essa, esse número 22% é, já é considerado crítico, né? Isso já em 2019 já era considerado crítico por, por questões de seguranças, não só alimentares, o pessoal não pensa muito nessa questão, mas por questão estratégica de mercado, né? Porque com o estoque, tu consegue é, balançar o preço, né? Se o, se o preço sobe muito, tu libera aquele estoque. Se o preço cai muito, tu aproveita para comprar e aumentar teu estoque. E... Mas está na mesma coisa, eu disse que vocês falaram mais cedo, aí do on-demand. É, é, é, compraram, plantou, vendeu, comprou ali e o estoque mínimo. Só que agora veio o coronavírus, né? E seria mais ou menos do meu ponto de vista, agora estaria ocorrendo, eu não sei exatamente o que, o que ocorreu nessa época, eu sei que ocorreu fome, né? Mas na época das grandes guerras, né? Em que uhum. rapidamente se acaba o estoque de alimentos e não havendo a possibilidade de se produzir mais por causa do caos social, vem rapidamente a fome. Uhum. Então você veja aí, né? Se nós temos apenas três meses é, de estoque de trigo, digamos que haja um conflito na América Latina e não, a gente não consiga mais importar trigo da Argentina é, vai acabar o pão, né? vai acabar o pãozinho. Uhum. E o coronavírus uh, uh, trouxe isso à tona, né? Porque parece que as nações estão se dando conta que elas estavam muito dependentes uma da outra, de uma cadeia industrial e numa cadeia alimentar que, que eram tantos fatores que uma, que uma primeira crise, a primeira quarentena, já ameaça já ameaça a China de fome né já ameaça o, o, o Brasil de fome é, e é, e eu eu tava aqui fazendo um link entre essas coisas e aí eu desenhei aqui um, uma plantinha um pezinho de trigo e as pirâmides né como a referência da da civilização que você estava mencionando e, e isso é uma aposta cara para o Brasil, né? Porque o Brasil exporta muito grão, né? A soja seria o, o trigo de hoje, né? E, e é uma base é, da, da, da alimentação de muitos povos, porque ela também é, é base da alimentação é, de rebanhos, né? Então, é, e, e assim, eu... Na minha pesquisa, eu pude reparar como que quando o Brasil começou a exportar soja para valer, mais ou menos nos anos 60 e 70, eh, também os países asiáticos tiveram um boom no, no crescimento eh, econômico deles, eu acho que porque barateou bastante o acesso à proteína, né? E, e eram países que vieram do pós-guerra assim muito muito fragilizados, né? É, e aí, às vezes, essa fragilização Emperrava é, a economia por uma questão de, de subnutrição mesmo né de, de imensas populações né Então a Índia saiu muito arrasada depois da guerra né Até hoje é um país que tem muita pobreza Mas deu uma, uma arrancada é, junto com a China e tudo é, mas, mas assim... A, o Brasil acaba sendo o cerne desse, desse tema né? e, e muito ligado a essa questão de que o, o, o grão, é, por ser armazenado, ele permite a, a, a, a sedentarização né, da população e, e a civilização, né? como você estava dizendo. Então, se a gente está mudando esse regime, né, esse paradigma, isso tende a mudar alguma coisa na, na maneira como as cidades ou a urbanização tá, poderia funcionar aqui, Roger? O que, que você acha? Bom, eu acho que, historicamente, é, todos os grandes impérios caíram e a fome é, sempre foi teve um papel fundamental nisso. Né? A fome é uma coisa real, é, ela está sempre beirando, ela está sempre por perto, né? E claro, a gente viveu anos de estabilidade aí. Para quem tinha uma condição básica, aí já não passava fome, né? Mas mas isso não é garantia de nada, e é o que nós estamos vendo agora. Eu, eu acho que é tudo uma questão de diversificação, né? É o que falam investimentos, que você tem que diversificar seus investimentos. E, e isso vale para a agricultura, né? Você tem que diversificar seus tipos de plantio, você tem que diversificar a alimentação da sua nação, você tem que diversificar. É, os tipos de produtos que a, a sua a sua empresa a sua fazenda trabalha e isso é, isso é, vai em vários níveis né é estamos numa monocultura de investimentos baseado nesse petróleo e baseado nessa indústria e que e, que ela se demonstra frágil né porque numa crise que nem é tão grande assim não é uma guerra mundial não é nada já derruba tudo já já é um, e econômico e por falta de diversificação e isso vai até o nível genético, né? Um dos problemas do trigo hoje em dia também é a falta de variabilidade genética, ou seja, os trigos plantados ao redor do mundo, eles têm uma semelhança muito grande geneticamente, ou seja, eles estão suscetíveis aos mesmos tipos de praga, né? Enquanto que numa diversificação genética, tu se, se em uma localização esse, esse trigo é, atracado, é atacado por uma praga, não necessariamente na outra, isso garante é, essa segurança alimentar. Para o Brasil, a gente vê aí, né, bom para os agricultores, por causa da alta do dólar, por causa que está havendo um incentivo aí, um foco na, nessa agricultura em larga escala no Brasil, e está sendo um momento bom, está então, os preços bons, o pessoal está tirando tirando os prejuízos, né tá, tá enchendo bolsa aí, mas é algo muito relativo, que pode mudar em questão de, de meses, né pode mudar por um discurso político, por uma questão diplomática, pode mudar por questões climáticas também, pode mudar por diversas formas. Então, até é compreensível que um agricultor é, mantenha um tipo de produção, porque ele se especializou naquilo, e é o que ele sabe fazer. Mas me parece meio inadmissível assim que no, no nível macro uma nação seja tão dependente de tão poucas commodities. O que que me parece que está acontecendo? Que foi o, a preocupação desses agricultores que eu, que eu escutei na, na, na internet, aí no, no podcast. é Um, a dificuldade de importar insumos agrotóxicos e outros insumos, maquinário. E o aumento do preço desses insumos, né? Tornando inviável a produção ou inviável o lucro. E o dois é a não ter certeza de que vai haver um comércio internacional para esses produtos, né? Porque é uma agricultura baseada em comércio internacional, então não se sabe se a China vai seguir comprando, né? Agora a China resolveu comprar, como falou, né? Resolveu comprar soja dos Estados Unidos, então os agricultores de soja aqui devem estar. Tá Enlouquecidos agora, né? É, uh, bom, é, eu meio que apresentei o problema, né? Essa falta de diversificação do tipo de produção, da variabilidade genética e, e, da produção, e das produções de uma nação, que tem muito a ver também com a, com a indústria, né? De o Brasil ter descoberto agora que não tem nenhuma fábrica de máscara, por exemplo, que seria um produto hospitalar básico. Uhum. E eu, eu acho que uh, uh, a curto prazo Meio que as coisas vão se manter Porque as pessoas estão com seus contatos Estão com né, já, já estão acostumadas a fazer o seu trabalho rotineiro De importação, de exportação, de processamento Então a tendência é manter Mas creio que todo país sério Esteja levando em consideração Regionalizar mais a sua produção básica, pelo menos né E deixar só as produções especializadas para importar. Isso aí no, no, no médio prazo. Uhum. Como que eu ligo isso com um dos assuntos que eu mais gosto, que que eu acho que tem mais potencial em todas as áreas, inclusive no investimento, assim em questão de investimento, é um super potencial. É, como que eu ligo com a agrofloresta? Bom, a agrofloresta possui é, várias características que que contornam esse problema todo. Uma delas é a diversificação. Então, se um, o valor de um produto baixa, geralmente o valor do outro produto baixa, talvez até aumente. E a outra questão é, a, é a, a diminuição da necessidade de insumos e de maquinário especializado. Então, numa crise internacional, num conflito internacional, é, se você já tem a sua agrofloresta plantada, você não tem tanta dependência assim, de, de insumos, você não tem tanta dependência se o preço do petróleo subiu ou desceu se, a, se as correias das motosserras fabricadas na China estão vindo ou não né? você, a sua dependência é bem menor e a diversificação bem maior e entra na questão do estoque foi difícil aí fazer essa ligação do estoque com a agrofloresta aí, porque justamente Justamente a vantagem dos grãos é a sua capacidade de ser armazenado a longo prazo. E temos aí que na agrofloresta, né, ela trabalha em extratos mais elevados e os grãos são dos extratos mais baixos. Então, embaixo do uma agrofloresta não dá para plantar o trigo, né? Pode plantar só no primeiro ano ali, mas depois que ela começa a crescer, já dá sombra e não dá. Então, tu tem mais produtos perecíveis, Uh, na agrofloresta E aí como isso resolveria a questão do estoque Bom, aí tive que conversar com o pessoal aí Para puxar umas ideias E na verdade isso já foi resolvido é, Já há milhares de anos E um dos melhores exemplos é, é os povos nativos Da América Central Que a América Central tem muito furacão É histórico, muito furacão Sempre teve, e o furacão ele Vem e, e ele destrói tudo o que está em cima da terra. Só que não consegue destruir o que está embaixo da terra. Então, esses povos, eles criaram toda uma cultura alimentar e de plantio baseado nos tubérculos, baseado na, na, nas batatas, né? baseado no que dá embaixo da terra. Então, só isso já é um, uma forma de estoque, né? É um estoque que não fica no silo. Então, você já tira o, o custo do silo de fazer uma construção para armazenar. Você mantém na própria terra, e, e você como agricultor é, você pode manter na terra e esperar o momento certo para vender que é o um momento de maior valor né você não precisa, você não tem o desespero de colher uhum. então e, e a outra forma é o processamento dos materiais por exemplo é muito foi muito consumido por vários povos a fruta pão que é uma fruta que dá uma farinha que dá para fazer um pão e existe várias formas de armazenar ela também, é, a longo prazo, é, sempre se preparando para todas as possíveis e quase certas crises futuras. Né? Então, é, em vários níveis, essas vantagens. É no nível é, geopolítico, de organização da nação, é no nível empresarial, de do agricultor que planta e da empresa que processa e vende, é no nível é, individual do próprio agricultor, é no nível de investimento, de diversificação e é garantia do que seu investimento não, de, não seja tão sensível a fatores externos. né? E é no nível individual da população é, com a melhora da sua alimentação. Porque um dos problemas disso também, dessa monocultura industrial, né? essa indústria de poucos produtos, é a diminuição da diversidade do tipo de alimentação. E... E isso, é, isso foi algo até tocado pelo Harari, chama Yuval Harari, eu não sei se é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ah, e, e ele toca nesse assunto que o trigo ele garantiu uma vantagem estratégica para a criação de, de civilização, mas no nível individual ele não garantiu. Em troca da, da boa alimentação, você fica com o estoque, né? Para ter o um estoque, você abdica um pouco da qualidade da alimentação. Mas, claro, estamos falando de tempos pré-históricos e falando de civilizações pré-históricas, estamos falando do passado da humanidade. né Nós entramos numa nova era aí, estamos entrando, né? E o conceito de agrofloresta é, como modelo econômico é muito recente, uhum. e, mas muito promissor. Então, o que eu estou é. falando aqui, apesar de já haver... É toda uma cadeia é, produtiva já existente de agrofloresta no Brasil, que não se tem os dados exatos assim, mas já gira vários milhões de, de reais, é, o, o, a comprovação de sua capacidade de produção e de retorno financeiro, ela já existe. né Então, é tudo uma questão de tempo aí. É, Para a. a para adaptar, para conseguir conectar, porque precisa de investimento para conseguir conectar esse esse investidor com os agricultores que já têm experiência aí, e que são vários, e que possuem a terra, claro, e com capacidade de produção. Agora, do meu ponto de vista, e era o que eu trabalhava, é, é, é o que eu trabalho ainda, né? é o meu objetivo, é, é conseguir conectar essa, esses investidores e produtores e também, claro, conectar os produtores com a cadeia de processamento e distribuição. É bem complexo, né, Rodrigo? É bem complexo. Bom, então, Mas pelo que me você parece tá inevitável. Pelo que você está dizendo, falar. É, parece que é uma ótima notícia para quem é um entusiasta da, da agrofloresta, tudo isso, né? Sim, é uma ótima notícia, sim. É, eu conheço um grupo de agricultores ali do sul da Bahia, eles já têm, eles têm uma área de 700 hectares, eu acho que são 200 hectares mais ou menos de agrofloresta, e a produção deles é bem diversificada. E não só, é, a qualidade dos produtos são melhores, então o preço de venda é sempre melhor. Uhum. E... Eles estão aí com um grande projeto, né? porque quer expandir, né? Tu quer expandir, tu, quer... tu vê que dá certo, tu quer, tu quer expandir. Uhum. Eles já tem um grande projeto aí de... De... de plantio, de pegar áreas degradadas para implantar agrofloresta, mas bate nessa questão do dinheiro, entendeu? Porque tem o um custo de implantação alto. E, e, e é só esse o custo maior, entendesse? então num, num gráfico assim nós teríamos né, o, pum, o custo de implantação e aí o custo só cai Enquanto que o, o, o outro, que é o gráfico da do, dos retornos, ele começa de, é devagarinho no primeiro ano, no segundo ano uhum. Mas depois que cruza, é, só vai, a diferença é cada vez maior, cada vez o custo menor, cada vez o retorno maior então... E, mas igual para iniciar precisa de grana, né? E aí bate, aí só com a grana própria é um hectare, dois hectares, aí depois tu planta mais dez hectares, são poucos hectares por ano, né? Uhum. Por causa desse custo. Então esse dinheiro que vai para as LCAs, que, que que patrocina a soja, né? E tal, que agora pode pode parar de entrar para soja né? por causa de possíveis problemas da venda, esse dinheiro aí é... tem uma oportunidade, uma janela aí de puxar esse dinheiro para investimento em agrofloresta, o que seria bom para o agricultor, seria bom para a nação, seria bom para o investidor e seria bom, claro, para a população final, uma melhora geral em vários âmbitos aí. Então, assim, Roger, a gente poderia dizer com isso tudo que essa crise é a crise perfeita para essa solução que estava aí e, e que não era implementada, não era adotada por uma espécie de, de procrastinação do mercado, né? Em, ó, oh, é realmente interessante, mas, né? É, não sei, vamos ver quem aplica primeiro aí para ver, né? Fica nessa, uhum. assim, de repente uma crise dessa quem já implementou já está léguas à frente e quem não implementou agora vai ser obrigado vai ser obrigado a, a, a aderir aos novos tempos onde você não pode é, confiar tua segurança alimentar numa, num, num insumo que vem de um outro país que não tem nada a ver com o seu e que é, isso pode ser base base alimentar da a sua população uma coisa que você come todo dia no café da manhã <risos> tipo pão então é, esse impacto cultural e, e etc é até um elemento de instabilidade de governo né de governança mesmo então é, talvez por isso tem estoque de trigo né e uma das coisas que mais se estoca mas é, a, a agrofloresta ela fica parecendo que é assim a nova, nova planta de produção de plantas né? então assim ligando com o assunto de hoje mais cedo parece que é realmente um, um choque no, nesse fordismo agrícola né? que é a monocultura é ao mesmo tempo que um, um choque é, num, num, num, é numa cultura de baixo estoque, é, que, é, que não é bem toyotismo, a, a agricultura parece que não, não, não entrou tão dentro do mundo desse toyotismo, assim, exceto talvez na questão do comércio, e aí realmente o, o baixo volume de estoque virou, um, virou uma regra, assim mas é, a agricultura parece que ela, ela entrou muito dentro de um sistema centralizado, né? ela apostou tudo num sistema bem centralizado, e com baixo estoque, né? porque ela também está à procura de eficiência do capital. Eu acho que, no fundo, a agricultura ela acaba passando por esse tipo de transformação, Roger, não por uma questão gerencial de otimização, evolução da agricultura, mas de é, hierarquia econômica, porque a agricultura é sempre é, o segmento mais precário da economia, né? no sentido tecnológico por uma questão de, de de que a economia vai trazer os cérebros para as atividades mais nobres, né? Para tiver industrial, financeira e, e aí a agricultura ela é forçada a, a, a produzir com o mínimo que dão, né? E produzir o máximo que der. Então é, nesse de, nesses, nesse sentimento é que acaba se deixando tanto dinheiro sem investido em formas agressivas de agricultura, né, e que realmente agridem o meio ambiente, mas que quem sabe a partir de agora isso também seja revisto, né, uma vez que que é, essa essa esse choque que vem de, de da nossa para a nossa economia de outros países é um é um talvez um susto para muitos produtores. Eu fico pensando assim que é, simplesmente tem uns três ou quatro meses aí que uma região da China, uma cidade essencialmente uma tal, tá, uma cidade, uma região superpopulosa aí tem quase um Brasil ali dentro, mas essa região deu uma parada, uma travada aí de algumas semanas e agora o resto do mundo está vivendo o tsunami desse desse é, dessa quebra da cadeia de produção industrial. Que tá faltando peça de tudo em todos os lugares o evento lá do outro lado do mundo né que chega aqui em questão de, de dias né ele chegou chegou aqui é passado de mão a mão praticamente né que o vírus vai vai caminhando assim então chegou nos estados unidos muito mais rápido na metade do tempo porque chegou da ásia diretamente é, de alguém que estava na China, já no Brasil veio de alguém que estava na Itália, mas é, o, parece que o, o, o que o que o, o comércio global é, almejava nesse nessa fase do mundo assim que durante um tempo quando se temia uma guerra nuclear uma coisa assim, né, entre entre as superpotências esse comércio, essa cadeia global foi arquitetada pelos é, pensadores da, das políticas externas, né, do, do, dos, é, da ordem global, né, e foi arquitetada dessa forma para que se em algum lugar qualquer acontecesse uma crise, essa crise teria que ser sentida em todos os lugares, de modo que o mundo inteiro ajudasse. Então, é, isso virou, um, virou um, um, uma forma de tornar os mercados financeiros assim um radar para qualquer tipo de, de crise que poderia virar global, de modo que qualquer coisinha que começar a, a fugir do controle em qualquer lugar do mundo, os mercados entram em pânico. Né? Então, assim de lá para cá, surgiram várias crises focal, focalizadas mas ao mesmo tempo o mundo conseguiu reagir a esse, essas crises é, controlando, né, regionalmente elas. Né, não levaram o mundo a um, a um, a um breakdown total, como, como estamos vendo hoje. Assim. Mas o coronavírus veio e, e trouxe a, a possibilidade que não existia até então, de você criar uma crise global. É através dessa hiperconexão, né? então assim não através de um conflito entre potências que de certa forma está tá implícito nessa crise, né? a relação dos Estados Unidos e da China, mas é um, uma crise global em virtude de uma vamos dizer uma ameaça terceira. O vírus é, veio da natureza, é uma criação né? que estava aí na natureza e é, de repente, uma mutação provoca um surto, poderia vir de qualquer origem. Né? Então, é, diante de uma situação como essa, essa, essa é, em relação tão, tão intrinchada in, in, entre cada é, ponto dessa rede, cria um mundo impossível. Porque, porque, realmente, assim, se ficar desse jeito, um chinês espirrar lá e acabar, né, para a economia aqui, <risos> aí é, mais ou menos isso. é complicado para todos. Então, parece que agora o mundo vai começar a dar uma relaxada nessa globalização tão, tão compact, compactadora do planeta. Né? E, e, eu, e eu acho assim, agora a gente vai começar a... A desglobalizar no sentido, num certo sentido, né? Mas depois de ter o 5G, né? Então assim vai desglobalizar, mas é, sem sem sem perder, sem ficar sumido, né? Sem perder o contato, sem, sem deixar de trocar os contatos com todo mundo no, nas redes sociais, em todas as redes sociais. hoje eu, hoje eu fui ver, eu tenho na minha tela inicial do do, do celular eu tenho é, o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, até o VK que, que é do da Rússia. Então eu estou em todos, só falta o WeChat. Mas ainda não conheço ninguém que usa o WeChat. Tem que conhecer alguém da China, né? É. Então assim, é, eu acho que que esse, assim, é como se o mundo até aqui estivesse virando do avesso, né? A gente, eu eu acho que essa é uma analogia legal, assim, de que a gente é, entrou, a, a gente chegou num, num patamar, assim, de, de concorrência entre as potências pelo material, pelo universo material, que essa pressão nos forçou a entrar agora no universo virtual, e que é essa, esse ambiente 4D da, das redes, né, do... do da, do universo cibernético e tal e, e eu e aí eu acho assim agora que tem 5G e, e, e o mundo está mergulhando nesse momento né de, de talvez mergulhar na toca do coelho é, sendo tendo só a internet como conexão com o mundo de fora na né, quarentena e tal agora esse processo vai ser acelerado né ele vai ser potencializado e, e aí a, a, a configuração dessas, é, dessas novas iniciativas e ideias vai ficar também mais, mais acelerada. Mais gente vai estar tá se encontrando para falar de agrofloresta, de, de soluções alternativas, né? Então, assim, parece que essa crise é, é a crise perfeita para essas soluções que já estavam aí, mas não eram implementadas, né? sim tava tudo aí né Rodrigo tava tudo aí e e tava indo né mas o corona chegou para para para é, assim da questão que tu falou de, do desse mundo globalizado é, com essa indústria globalizada e independente é admirável né não dá para dizer que é um que, que foi uma burrice ou algo assim né porque criar um sistema tão complexo demorou anos né? envolveu muitas mentes e querendo ou não, funcionou, né, cara? Funcionou, o comércio estava girando, desenvolveu e tal. É, não, acho que não tem que culpar é, o sistema anterior, né? Só que ele se demonstrou é, frágil nesse momento aí, né? Que nem é das piores pandemias, nem é das piores coisas. E aí se demonstrou frágil e a tendência é, é fazer essa mudança justamente com todas essas pautas que já estavam aí uh, rolando, já estavam no, nos cantos rolando, mas que agora de, um, de uma certa por vários motivos, né, vão, vão vão tomar a frente por se demonstrarem mais eficientes em vários sentidos. É tudo isso. Né? Tu fal... É? Todo mundo querendo correr do risco, né? Todo mundo... Querendo correr do risco, mas vai ter que correr um, vai, vai que correr um risco para correr do risco aí, né? Vai ter que é. ver novas é. coisas. E essa essa migração para internet que tu falou, o 5G, acho que tem muito a ver aí com essa diminuição da, da produção. E, é, meio que parecia, o mundo tava quente, né? O mundo tava aquecendo, tava uma máquina fervilhando, as pessoas correndo e vai e vem, não sei o quê. E daqui a pouco vem esse impacto, está todo mundo em casa e dá, dá aquela acalmada. Nos primeiros dias demora para a gente se acalmar, a gente quer seguir na mesma velocidade, mas a gente vê que dá para viver bem numa velocidade mais lenta. E eu até faço uma brincadeira, né? Que tem muita gente descobrindo quanto seu emprego era inútil, porque não está trabalhando e o mundo segue funcionando, né? <risos> Então, tipo, a gente vai ter que migrar, né? Se, se tu vai realmente diminuir a velocidade do mundo, porque, porque ainda está cedo, né? Mas vai entrar toda a questão ambiental. Eu nem quis citar a questão ambiental, porque o pessoal confunde e acha que a questão ambiental é, é sinônimo de prejuízo, né? Enquanto que o não ambiental é sinônimo de lucro. Mas eu não quis entrar na questão ambiental justamente para não assustar o pessoal. Mas essa questão ambiental, ela vai entrar em pauta aí vai vir as gretas novamente né? É, porque a ideia é que não não dá, a ideia é que não dava para voltar para aquele modelo, né? Tava queimando muito petróleo. Tava insustentável. E e todas essas questões, uma por uma, elas são como soluções para isso aí Então, o consumo de petróleo era alto, não porque a gente anda de carro, né? Mas é porque o navio gasta muito petróleo levando soja daqui para lá. O avião gasta muito petróleo levando eletrônico dali, dali para lá as pessoas sempre circulando por, por questões é, de encontros presenciais né, em diversos países, avião para cá, todos os aviões da, da... Lá, como é que é a companhia árabe lá, mais conhecida, aérea, esqueci o nome dela agora. Ah, Qatar, não. Emirates. Emirates. Emirates, os aviões da Emirates todos lotadíssimos sempre. E... E muito petróleo, muito é. petróleo. E aí esse baque fez isso parar, mas não fez ainda o novo surgir. né? O novo está surgindo assim, ó, nesse zoom que a gente está fazendo, né? Nesse é. um zooms que os outras pessoas estão fazendo, tudo baseado em coisas que já existiam, que estavam ali quase brotando para fora. Mas é, é a agrofloresta dá para usar analogia em tudo, né? É, quando tem, Sim. numa floresta nativa mesmo, não precisa ser uma agrofloresta produtiva, é uma floresta nativa que ninguém usa lá, né? tu vem um furacão, o que, é que o furacão causa? né Ele derruba as grandes árvores e é isso que dá espaço para as pequenininhas começarem a crescer. Se não houvesse essa, essa ventania, esse furacão para derrubar as grandes, aquela pequenininha nunca teria chance de crescer e ia bloquear o é. um ciclo de evolução, que depende da morte do... Das grandes e, o, e a vinda das pequenas, com as suas variações, né? Para a coisa se sustentar. Então, acho bem promissor, assim. É o que se fala, né? A crise é oportunidade, não deixou de ser. E é. eu estou vendo como eu me encaixo nisso. Inclusive, porque... tem, inclusive, tem uma palavra em chinês, né? Que, <risos> que essa, essa é, é, é o comentário mais cretino, né? Que, que, <risos> que poderia ser feito. Mas, inclusive... Crise em chinês é oportunidade, já que o vírus vem da China nesse, né, nesse esse surto foi na China e que, que traga também essa sabedoria, né, para para quem quiser quem quiser quem quiser ver como oportunidade, ver quem quiser ver como crise vem, né? Sim, acredito que tenha muita gente aí já meio em desespero, mas mas é assim o mundo, né? O mundo é cruel. E... É. <risos> mas as oportunidades estão aí A questão de, de mudança, de visão, de paradigma né? Na questão da agricultura aí, Não tenho dúvidas que a agrofloresta pro o Brasil especificamente É claro, né? não estou dizendo pro mundo inteiro Mas pro o Brasil especificamente A agrofloresta vem aí como o, o, Um dos principais fatores de, de mudança da economia porque a gente falou só de alimento, né? Eu tentei dar um foco só para alimento, mas a, a agrofloresta é uma fonte de todo tipo de produto, né? De fibras, combustível, madeira, é, é, farmacêuticos, é uma infinidade de, de produtos possíveis, né? Consegue ser produzidos ao mesmo tempo com um retorno. Então, é, eu vejo ela aí como um como papel chave aí a não ser que eu esteja muito enganado, aí eu vou bater de cara com a parede, mas eu espero não estar, né? senão não, tá, não estaria trabalhando nisso. É, pelas fórmulas que você está é, apresentando aí para né? do gente, do, do gra, dos graus de incerteza que existem hoje para esse negócio funcionar, né vamos dizer assim, você tem uma monocultura de grãos que depende de, de insumos é, importados, que vem de países industrializados, que é cotado em dólar, que que cada dia está é, mais doido, né? e e que agora vai ser vendido para um país que está é, retaliando o Brasil por causa de besteiras políticas que um desgoverno está tá prov provocando. Então, assim, meu, é, diante de tanta incerteza, é se você tem uma terra é, e quer fazer algo inteligente, é planta, faz uma agrofloresta. Por quê? Porque tu não sabe o dia de amanhã. Assim, é, é tantas possibilidades de, de, de você quebrar, se você investir em monocultura por causa de, de, de questões geopolíticas, políticas locais, ambientais, pragas, é, etc. Que, meu, é, ou, ou você vai ter que aderir a essa nova nova cultura de agricultura, ou ou você uma hora vai ser extinto, né você vai ser pego por alguma dessas é, pragas do Egito que vai te pegar, ou, ou o dólar, ou, ou uma nuvem de gafanhotos, que a propósito, Teve, junto com o coronavírus, isso, né, em vários países da África, você tem algum... É que o corona fez esquecer dela, né? Mas ela tá aí. Mas eu, eu quase não prestei atenção nesse fato, assim, mas por causa do corona. Mas eu sei que ela andou passando, acho que, em alguns países da África, foi isso? Ou da Ásia? Isso. Foi África e Oriente Médio ali. Sim. Então, assim, é... Está tudo aí é, é, é todas as pragas do Egito ao mesmo tempo e quem tem quem está no velho paradigma né quem está no paradigma é, fordista industrial monocultor é, enfim de, de, de da repetição e do e do do que já foi feito antes está é, é, exposto a esse risco e, e uma hora o acaso a lei de Murphy te pega então, é, a agrofloresta é, a, é a, a única forma de você ter uma cartada para cada possível situação. Não é isso, Roger? É isso aí, Rodrigo. Eu acho que se a gente é, repetir os mesmos erros das antigas civilizações, nós vamos ter o mesmo fim. né Então, essa, essas pragas do Egito, claro, é difícil dizer, né? mas... mas quem sabe foi porque eles estão cometendo os mesmos erros que a gente estava cometendo agora, né? E a gente teve um coronavírus aí para nos dar uma janela de oportunidade de mudança antes de um colapso pior, né? Eu acho que é isso aí. Eu... Claro, são muitos fatores, né? Mas pelo menos na questão da agricultura para o Brasil, a agrofloresta está aí como uma das coisas mais promissoras é, uh, em todos os níveis, né? Eu fiz uma facilitação Sim. gráfica aqui desse, dessa conversa. Então, aqui está a minha monocultura, né? minha, meu tratorzinho Sim. lá. Eu sei que não sou um artista. Aqui está a ah, minha agrofloresta. E o que eu, que eu interpreto aqui dessa, dessa conversa, Roger? Que, nesse momento, a segurança alimentar para os países, né? que é uma questão delicada para todos né eu tô representando aqui os Estados Unidos de azul o Brasil de verde e Rússia e China aqui de rosa e rosa mais claro é salmão né é, eu vejo que, que a segurança alimentar é uma questão para todos né eu acho que mais para os asiáticos nesse momento e para os Estados Unidos é uma questão também de é uma questão política principalmente porque os eleitores desse governo desse governo lá né, foram os é, fazendeiros do interior então é, o Trump sabe que ele só se reelege se ele mantiver ba essa base né, por causa dos colégios eleitorais e tal então as cidades os estados do interior ele o voto lá pesa mais né então é, nesse momento em que o Brasil é, afasta as relações com a China é, e, e acaba perdendo esse mercado para os Estados Unidos, existe aí um, uma uma situação onde é conveniente para as duas potências é, ferrar um, um, um competidor menor para não ter que aprofundar seu conflito. né? É, e aí o agricultor brasileiro é que está pagando a conta para pela preservação do agricultor americano, né, por uma questão de, de orientação política do nosso governo. Mas também o agricultor brasileiro foi um dos responsáveis por eleger esse governo que está aí. E, é, então, ele é, foi, no fundo, um, é, um cúmplice desse erro de cálculo, esse erro estratégico, né? E, e se essa crise prejudicar ele e ele tiver que pagar a conta, é, vai ser a conta que veio pelo pelo que ele plantou, né vai ser a colheita pelo que ele plantou lá atrás. Então, é, nesse momento, é, essas culturas que, que é, dependem desse tipo de... desse desse cliente único, né a China, eu acho que até nesse sentido a monocultura é é arriscada porque você é, aposta tudo em um único cliente, né? É, nesse momento essas culturas mais mais de monoprodução elas estão é, na corda bamba, elas estão no fio da navalha, né? Porque o que você faz com um montão de produto que você acumula, né? Eu eu, eu sei que é, você pode dar vazão no mercado interno, mas e aí? você pode ter prejuízo também com isso, né? Então, eu acho que muitos produtores vão, vão pagar esse preço e, e aí, se eles é, forem descapitalizados com essa crise, é o, o preço de ter apostado na, na, na, na estratégia errada, no sentido geopolítico, né? Eles jogaram errado com o próprio negócio. E é, esse esse evento pode abrir espaço aqui, né? Para que essa monocultura ceda lugar para mais agrofloresta, que que aí nesse sentido realmente funciona para o Brasil como uma, uma estratégia geopolítica, como você falou, né? Uma estratégia onde você está organizando a nação para ficar mais independente dos conflitos entre esses outros países, né? E ao mesmo tempo, é, tendo um, um, uma segurança alimentar interna que eu imagino que, que geraria o efeito contrário que a gente está vendo hoje nas nossas contas nacionais, né? Que caíram, né? Elas tiveram um impacto aqui. É, eu Tentei representar o, o, o, o, o câmbio de cada país, né? A China, ela teve um impacto com a bol na Bolsa, mas o impacto que ela teve acabou sendo o menor de todos os países que foram impactados pelo Corona. Então, também porque lá o Estado entra e, e, e intervém né, na, na Bolsa, aqui o Estado faz isso um pouco menos, Os Estados Unidos também, mas nos Estados Unidos, a, a, Nova York teve uma queda é, recorde, eu acho que maior que era da história, talvez barrou em 29, se eu não me engano. Então, assim... ah é, é eu, eu, eu vi uma informação assim, mas eu vi muita informação é, é, meio, meio, meio impressionante nesse período, então é bom checar. Mas eu acho que foi, talvez, o um, teve um dia aí que foi o pior dia da história da Bolsa. E... E se a gente... É, mudasse essa estratégia agrícola, a gente com certeza veria o, o processo contrário. É né? uma valorização da nossa moeda. Por quê? Porque é uma moeda mais mais protegida de riscos. tá blindada de outras coisas que vão acontecer fora do mundo. Então, é, os países que... Eita, a relação aí entre a China e os Estados Unidos está piorando de novo. Para onde eu fujo? Para o Brasil. Poderia, a gente poderia ser essa opção né onde por que, que eu vou para o Brasil ora porque lá faça é, chuva ou faça sol é, a, a, a a grana a grana brota né a grama a grana está crescendo brota. é hã? brota e está crescendo sempre crescendo então é, a gente vê assim que isso seria com certeza uma forma de sair na frente geopoliticamente, porque os Estados Unidos é muito monocultor e a China é, tem uma necessidade de demanda, não quer ficar dependendo dos Estados Unidos, para isso também, né, mas, é, mais que isso é, na é, agrofloresta é uma questão de, de você estar acima de, de externalidades que os outros países podem criar para você, né, pro Brasil é é, talvez o Brasil seja o, o país que mais ganharia com agrofloresta por causa da, da região e do clima tropical, né? Mas eu acho que também, por causa desse isolamento geopolítico, o Brasil poderia ser uma suíça desse tipo de investimento, né? Mas é como você diz, falta a diversificação, né? E é um, a gente tem um... Por, por uma questão de também de estar isolado, a gente tem uma, uma tendência a formar monopólios naturais o tempo todo, né, em todos os mercados, e fazer isso para exportar e exportar barato. Né? E, e aí isso é como se fosse uma doença holandesa para modelos mais elaborados de, de cultivo ou de, de produção. Né? O que, que você acha, Roger? Não, acho que é isso aí, né, a gente pega, não precisa ir muito longe, pegamos no passado, nem tão passado do Brasil, né, é, a indústria do café quebrou, o governo tinha que queimar sacas de café para manter, depois a indústria do cacau queimou, quebrou, não só por questão de preço, mas por questão de pragas, né, aí, bom, então fica meio óbvio, né, que essa a próxima indústria da monocultura vai quebrar também, porque são vários fatores que influenciam, né. Eu acho que o Brasil pode ser, assim esse centro de estabilidade, né? E, e bom, quando eu falo de, de agrofloresta, não é só comida. Estamos falando aí de fibra, combustível, madeira e um monte coisa. E também não estou falando só uh, do agricultor, porque nem a soja, nem o milho e tal é, são coisas que envolvem só agricultor e comprador. Elas envolvem os investidores, né? Então, a expansão da soja no Brasil, o cultivo anual do, da, das regiões que já se plantam é toda financiada, né? E tem pessoas que investem, pegam retorno, uns usam um CPR, outros usam as LCA's, outros fazem contratos particulares, né? Mas é tudo financiado. Então, é, um, se esse sistema quebra, se o agricultor não... não fica sem assim, tempo para onde vender, ou se dá uma praga, ou alguma coisa assim, quebra também investidor, e aí começa o um efeito cadeia, né? E na agrofloresta seria essa vantagem, porque mesmo que role uma questão geopolítica, e tu não consiga vender teu cacau, por exemplo, na tua agrofloresta, tu tem... ali dentro, produzindo. E, em último caso, tu tem a tua madeira, entendeu? E pode vir, e é o que ninguém falou, faça a chuva, faça a sol, pode vir até um furacão aí, que o teu sistema ainda está seguro, diferente do, do sistema de monocultura que é, é super sensível a questões climáticas. né? Então é só não chover o durante dois meses é que acabou. né? É? Pestes. Pestes, tem toda a questão de pestes. A questão de passar dois meses sem chover já, já, já, já acaba com a... Não, é, hoje, hoje a, tem, a temporada está ótima para pestes, né? Mas não só isso, eu acho assim, tipo, se as abelhas fizerem greve, também, né? Porque, Sim. A peste, a abelha, a abelha desaparecer é o contrário de uma peste, né? É o, mas é, é, é outro risco é, desastroso para a agricultura. E tu vê que estava tava em pauta a questão das abelhas, né? Mas é que é tanta mudança, né? Aí termina... Ah, vai acabar as abelhas. Ah, mas aí que tem um monte de gafanhoto comendo tudo. Opa, mas peraí que veio uma pandemia mundial. <risos> a coisa não foi, não foi fácil, rapaz. Não foi é, fácil. É a, é a corrida... É, em inglês, é human race, né? Eu acho assim que, na verdade, a, a vida, ela é a corrida das raças, né? E, e aí, assim... É uma cadeia alimentar também, é a corrida para quem come o mundo, né? Tipo, o homem tá lá comendo o mundo, mas lá na cola tá vindo os gafanhotos comendo a comida do homem, mas tem também o vírus comendo o homem, né? E, e tem outro bicho comendo gafanhoto e tal, então eu acho que, que essa, essa... A gente tava no momento mesmo assim que tava tudo a 300 por hora, né? Assim... No, no fio da navalha, assim, se não fosse o corona, ia ser qualquer outra coisa, né? E, e, e realmente ia causar esse descarrilhamento da locomotiva econômica. e né? é, Eu acho que também tem, tem uma questão transcendental nisso, né? Que é uma espécie de criação de humildade, né? Porque a gente estava 300 por hora e sempre nessa perspectiva de... Mesmo que de forma negativa, né? Somos os campeões do mundo. E o mundo não tem nem chance contra nós, mas no final tinha, né? No é. final tem vários mecanismos aí de controle de, de humanos, né? E com uma partícula, né, cara? Não é nem uma célula, um vírus não é nem uma célula. É uma partícula, <risos> sim. Não, a, a, a lição de humildade maior, né? O menor ser de todos derrubando o maior, sim. com uma rapidez é. incrível. É, incrível. É incrível mesmo. Bom, gente... Então, essa foi aí uma conversa sobre agronegócios né? no, no, no, no meio do, do, da pandemia mundial, né? no fim dos tempos, desses velhos tempos aí que foram embora. E que, e que bom, né ainda bem, estava demorando, né? porque é, é, às vezes a gente precisa de uma crise perfeita para uma solução que estava na gaveta, saiu da gaveta. né Então o Roger trouxe aí para a gente uma, uma, uma, toda uma visão panorâmica sobre o ponto de vista de uma coisa que é que é estrutural para a sociedade, para a existência humana, que é a alimentação. E é, isso impacta muito no Brasil, né porque é, a nossa economia é cada vez mais voltada para o setor rural, para o agronegócio. E isso muitas pessoas acreditam que é ruim. Em certa forma, pode-se dizer que sim, porque é, a gente tira a complexidade da economia, mas também pode ser bom, desde que a gente traga o melhor, né, os nossos melhores talentos para essa área e, e, e traga com essa missão, com esse propósito de proteger o, o ecossistema, proteger a natureza. E, e, a, e a certeza de que isso é lucrativo, de que isso é um grande negócio, né? Então é, é, daqui daqui para frente o Roger vai continuar com a gente é, toda noite trazendo aí algum comentário, alguma análise. E quer, quer deixar alguma algum recado, alguma dica aí, Roger, para quem é investidor no agronegócio? É, eu diria aí que é, quem quer já tem como, né? Já é, a agrofloresta, a agroecologia em si já é uma tecnologia bem já foram feitos, então todo o embrião da coisa já está pronto. É questão de, das pessoas irem atrás e que, claro, né? É... Estamos falando de um setor da economia, que nem tu falou, né? Tipo, o Brasil é bom diversificar, né? Então, eu tô falando aí, vim falar hoje de um setor da economia, mas nós temos todos os outros aí para refazer também. Porque a ideia é meio que refazer tudo, né? Então, tem muito chão para esse programa, hein? Muita coisa para falar. É, é, parece que sim, vamos ter que fazer muito zoom, então. Vou ficar aqui muito muitas zoom. horas nessa... Essa brincadeira. Pensar de, muito. De, de gravações e transmissões. Sim, para depois pessoal, que parar o, que acabar o, a quarentena ir para o ir pro trabalho, né? Ah, e a gente vai vir com tudo, né? Uh, isso aí. <risos> Bom, então, pessoal, é, amanhã tem mais tem mais Roger, tem mais papo sobre negócios. É, acho que a próxima vez agora o Roger vai trazer uma pesquisa que ele está fazendo sobre a questão do dinheiro. Ah, Roger, é, inclusive agora isso já virou uma questão oficial na política, né? Acho que a gente tem que andar com essa pesquisa aí, né? Parece então, que está... Já... Vamos... Tem que dar, tem que analisar melhor, depois a gente fala disso. Sim. É, mas já é oficial, já teve um partido aí, um deputado que, que trouxe um projeto disso. Então, Vamos ficar de olho, amanhã tem outro papo bem legal. E é, é, deixe seus, suas perguntas, seus comentários aqui no vídeo, que mais na frente a gente responde, comenta. É, continue assistindo, curta os nossos vídeos, siga as nossas contas nas redes sociais do Instituto A Jogada, a TV A Jogada. E acompanhe as notícias no nosso canal, no Telegram, a Jogada News. É lá que você vai receber as notícias primeiro, as informações do, do, do que o Instituto está fazendo. Então, valeu, pessoal. Fui. Valeu!